Faço parte das pessoas que estiveram nas últimas horas com o Dr. Savimbi e da direção do Partido Único. E naquela altura a preocupação do Dr. Savimbi, que já tinha começado dois anos antes de despedir o partido que ele gostaria de sair do teatro da vida porque tinha entendido que as forças políticas a nível internacional já não lhe permitiriam sobreviver. Já não lhe permitiriam sobreviver. Ele tinha entendido isso. E o doutor Savimbi organizou o partido e a última intervenção sua foi exatamente na 16ª conferência anual feita nas áreas num dos afluentes no rio Cunguene, afluente do rio Lunguebongo, onde deixou uma orientação clara. É ali onde se, se projetou a estratégia de negociação que partiria do Vaticano. E quando formos a falar um bocadinho em volta do papel da Comissão de Gestão, já que em 2002... Abriremos este, este, este, este assunto. <risos> Portanto, o Dr. Savim despediu-se. E nos últimos momentos que estivemos com ele, eh, ele dizia, repetia isso de forma permanente. Nós tínhamos formado muita gente na UNITA. Eu vou pontuar aqui eh, a questão da morte do Dr. Savim. Eh, Doutor Savimbi, a morte não lhe surpreendeu. Portanto, o doutor Savimbi não foi surpreendido por ninguém. O uh, doutor Savimbi levou tempo a despedir o partido. E organizou o partido para depois disso. E deixou orientações bem precisas. E o mal uh, sobre a morte do doutor Savimbi é que há muitos vendidos ao atual regime, que querem branquear quem matou o Dr. Savimbi. Portanto, querem branquear como se não tivesse sido o governo que arquitetou a operação que chegou lá e matou o Dr. Savimbi. E querem atirar isso para pessoas como nós que estivemos lá. Não mexam muito é, no enxame, porque há muitas coisas que ainda podem ser reveladas. E nós sabemos quem são os maiores traidores nesta cooperação com o MPLA. O doutor Savimbi é um grande herói, que morreu pelos angolanos e as suas ideias continuam a fazer parte da agenda deste país. Os seus ideais, os ideais que ele defendeu, são a agenda principal de Angola. aqueles que dizem que a democracia lhes foi imposta, ficaram ultrapassados pelo tempo. Previa a, a, a criação de, de uma constituinte para a elaboração da Constituição da República de Angola, que nasceria a 11 de novembro, um acordo que previa a extinção das forças do ELNA, das forças de, das FAPLA, das forças das FALA e cada uma a entregar 8 mil homens para a Constituição das Forças Armadas Angola, angolanas. Isso em 1975. Já tinha sido previsto. E o aspecto da eleição, a, a única forma, os movimentos de libertação, e isso defendido pela UNITA de forma permanente, a única forma de fazer a transição do poder colonial para os angolanos, a única forma era fazer eleições livres e justas e devia ser, estava marcada a data 11 de novembro de 1975 mas infelizmente em vez de caminharmos para a materialização do acordo de Alvor assinado por Aldo Roberto doutor Antônio Agostineto e por doutor Jonas Malheu Salim, optou-se por, por uma outra figura Vieram os cubanos. Mas a UNITA, através do seu braço armado às falas, julgaram trair a memória dos angolanos se deixássemos os estrangeiros dominarem em Angola. Aqui a razão de termos voltado outra vez para a resistência. De forma desnecessária. Este período de guerra que levou 16 anos é condenável porque Angola não precisava nada disso. Já tínhamos escolhido uma opção, a opção da democratização de Angola, com as eleições livres e justas. Quem vencesse aquelas eleições seria o partido que iria governar, ou o movimento de libertação que iria governar Angola. E houve esforços, porque depois de, dos acordos de Alvor, graças a, a, a, ao Quênia, e o seu presidente João Kenyatta, que nos levaram para os acordos de Mombasa, graças a eles, para buscar uma plataforma de entendimento dos três movimentos de libertação e esta plataforma levar-nos para junto dos portugueses. Ainda houve o esforço de recorrermos novamente aos, aos nossos irmãos do Quênia, o um esforço quando a guerra já tinha iniciado para uma, uma, uma grande reunião em Fez-se o um acordo para a recuperação daquilo que tinham sido os acordos de Alvor Havia datas que já tinham sido vencidas, sem se sem ter, ter realizado, portanto, a, algumas missões do acordo. E adotaram-se determinadas posições que deviam ser aceleradas, etc., etc. Mas, infelizmente, a guerra aqui dentro continuou. Na, quando da realização da 12ª Conferência da OA, em Kampala, Uganda, ainda os três movimentos foram convocados para fazer o último esforço de não irmos para a guerra. Infelizmente, já nesta altura, nem o MPLA, nem a FNLA se fizeram presentes sou o doutor que foi sozinho e voltou a apelar aos irmãos sobre a paz não falamos hoje de donos da paz não, nós não precisávamos daquela guerra em nenhum momento doutor Savimbe bateu-se em todos os momentos que em Angola, que vêssemos paz foi sozinho para Campala e os outros já tinham optado definitivamente para uma guerra que nos levou esses 16 anos.